Olá! Hoje vou lhes mostrar qual é meu filme favorito do Homem-Aranha. E antes de eu dizer qual é, vamos aos argumentos. Um filme, para ser bom mesmo, deve mexer com seus sentimentos, e esse filme mexe muito com meus sentimentos, de verdade. Esse filme me faz rir pra valer, me emociona, me fez chorar diversas vezes, me deixa tenso, e até com adrenalina. Só existe um filme, que sempre me emociona, e que me faz sentir, muito maior do que eu jamais imaginei, Para quem eu sou, eu, isso basta, a verdade, é que eu te amo, eu te amo tanto Homem-Aranha 3. O que? Achou mesmo que eu falava do Homem de Ferro 4? Nem fudendo que eu gosto desse filme, porque pensou isso de mim? Ah! As imagens, deixa eu consertar. Esse filme me faz rir pra valer, me emociona, me fez chorar diversas vezes, me deixa tenso, e até com adrenalina. E aí? Melhorou? Enfim, eu amo esse filme por causa disso mesmo, mexe com minhas emoções, mexe de uma forma como nenhum outro jamais mexeu. A linda história com o Homem-Areia, a morte tão triste do Harry, essa frase lida do Peter, quis deixarei vocês ouvirem por si só. Seja qual for a situação, seja qual for o conflito que tivermos dentro de nós, sempre temos uma escolha. Foi isso que o meu amigo Harry me ensinou. Ele escolheu ser o melhor que podia ser. Porque são as nossas escolhas que fazem de nós o que somos. E sempre podemos escolher aquilo que é certo. E para fechar esse filme com chave de ouro, os créditos têm as melhores músicas: Signal Fire, Movie Away, e a melhor de todas, minha favorita: Fallin Star. Escute essa perfeição. Wake, É magnífica, não? Enfim, vou terminar por aqui. Não importa o que o Emíceu me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Olha o doende Junior, vai chorar? Esta é a minha dádiva e a minha maldição, quem sou eu? Eu sou um fã do Homem-Aranha 3. See you,